Você conhece os principais pontos da nossa fé? Você consegue defendê-los diante da oposição? A TV Conectados com Deus apresentará na tarde do segundo sábado de cada mês, às 16 horas, o programa Escola dos Profetas. Nele, cada ponto da doutrina defendida pela Igreja Adventista do sétimo dia, Movimento de Reforma, será estudado com profundidade. Então não perca esta oportunidade de ampliar o seu conhecimento das Escrituras Sagradas e se preparar para responder à razão da esperança que há em você.